Alô, meu amigo cocada, cocadinha, tudo em ordem? É meu amigo, aí tem um detalhe viu, esse negócio de fundo, de campanha, tem um detalhezinho viu, agora somos nós que bancamos, <risos> tu já pensou tu pegar o teu dinheirinho, o dinheiro público, o dinheiro público é nosso. Pra bancar a campanha dessa turma aí. Ô <risos> oh, Brasilzinho arretado! Não, e tem cara gastando com força, viu? Tem cara muita Não, eu não vou falar nomes aqui para não ter problema com justiça eleitoral, mas tem uns caras aí que estão torrando o nosso dinheiro. Agora, é aquela velha história, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Tanto gasta do PT, como gasta do PSDB, como gasta de Bolsonaro, gasta de todo canto. Ninguém pode falar de ninguém. Agora, nós, pobres mortais, assistindo aquelas criaturas maravilhosas que morrem de trabalhar por nós, gastando, torrando o nosso dinheiro, a gente bancando a campanha daqueles caras, sinceramente, viu, meu irmão? Agora preste atenção, preste atenção. Essa tragédia que houve com o Museu Nacional, que me parece que é o quinto mais importante do mundo, no seu no seu estilo, no, no seu acervo, para manter aquele aquele aquele Museu só precisaria 25% do que o erário gasta com um único deputado federal. Só no Brasil, cara. O dinheiro que se gasta para manter o mandato de um único deputado federal é o que é preciso investir no Museu Nacional que não se investiu e pegou fogo. Absurdo. E a gente torrando o dinheiro, se torrando o dinheiro com essa com essa turma aí, viu? Lamentável. Agora tem um detalhe. e só tem jeito o seguinte. Já, já que estão gastando o nosso dinheiro, gente, vamos votar direitinho. Se depender de mim é difícil acaba voltar, viu, meu amigo? Eu, tô achando, eu aposto numa reforma de set... Numa mudança aí de 70%. Pois é. Valeu, meu amigo Cocadinha. Um abraço, viu? A gente tem que estar tá lembrado dessas histórias. Preste atenção. Um dos maiores patrimônios históricos do país incendiou, não sobrou nada, porque não investiram o equivalente a 25% do que se investe num único deputado. E a gente bancando essa tropa aí. Um abraço, meu irmão. Valeu, até mais. Tchau. Eita, Brasilzinho.